Olá pessoal do F1 Horizon, eu estou trazendo aqui mais um vídeo aqui para vocês e hoje não é de Fórmula 1, mas é uma coisa muito legal que que esse jogo tem dentro da pasta dele, beleza? Vou mostrar para vocês aí, você que tem o um jogo aí na sua casa você pode fazer isso também. Bom, primeiro você pode, você tem duas maneiras né de de abrir lá os locais de arquivo lá. Você pode vir aqui no jogo, apertar o botão direito e gerenciar, navegar pelos arquivos locais, ou apertar nessa ferramenta aqui, gerenciar, navegar pelos arquivos locais. Dá tudo a mesma coisa. Vamos abrir a pasta aqui, e aqui tem, né, tudo do jogo, claro. Beleza, aqui, estão vendo aqui a pasta a música, quer dizer é que tem a música do jogo, tá? Não sei se tem copyright, passa só um trechinho. vocês conhecem qualquer que é essa música certeza Game Data, e aqui ó no Game Data, você vai vir sons, e aqui ó tá o segredinho, tem todos os sons aqui dos carros, beleza? Super V8, V12, Fórmula Renza, né? que é o V8, F3 né? Opala, o som dos pitch aqui, né? Ambiente, tudo mais tudo que tem no jogo que tá aqui né, qualquer qualquer coisa que você querer que você, você abre aqui mas que é um som do ambiente lá que eu achei legal para mim usar num vídeo sei lá você pega aqui Will Guns não sei ó oh. aí ó som de daquelas pistola lá de, de, de, de do pitch lá não sei disso. aí ó. Aqui, continuando, tem a Fórmula Renda, né, 1v8. Vamos ver aqui o som de Starter aqui. Apertei o botão errado aqui. O som de Start, daí a gente tem o som Shift aqui. Aqui, ó. um dos carros andando aqui tudo mais e backfire deixa eu ver Nossa. tá não entendi isso aqui deve ser aquele no escapamento lá né Pop. legal aqui, aqui tem um som de, de barulho na parede é que é muito alto então abaixa um pouco do volume f3 aqui vamos para f3 né Beleza, limiter, deixa eu ver. Ah, o carro dando tá o máximo do giro, né? Limitando.. Hum, não tem um starter aqui? Deixa eu ver. Tem aqui o starter. Cadê? Perdi o starter. <risos> aqui ó. Tá. Deu start link. beleza hum, e é só isso né galera Eu não vou me aprofundar mais porque vocês entenderam o espírito da coisa né Essa. foi esse o vídeo beleza tomara que vocês tenham gostado aqui né dessa curiosidade aqui dessa que vamos dizer assim que tem dentro aqui do do jogo não dentro né mas nas partes do jogo se inscreva no canal se não perder os vídeos de Fórmula 1 e tal, e alguns outros né, é, para você não perder os vídeos de Fórmula 1, quase todo dia, Sa menos sábado e domingo, meio dia e 15 né, então foi isso e falou.